Olá, todos os irmãos, Deus os abençoe grandemente. Estamos aqui mais um encontro para compartilharmos das verdades do reino de Deus. Neste dia seguinte né, ao dia das eleições, uma das eleições uh, presidenciais, mais disputadas né, na nossa nação nesses últimos anos e praticamente uh, inviável nós não tocarmos nesse assunto, né, sabendo que esta congregação, esta igreja, junto com muitas outras tantas congregações de norte a sul, de leste a oeste desse país, jejuaram, clamaram, todas as congregações que estiveram irmanadas neste propósito, levantaram um clamor ao nosso Deus para que o candidato com que mais tem se harmonizado com alguns dos princípios bíblicos se sagrasse vencedor. E então temos que hoje muitos de nós estão frustrados, ah, ah, talvez até decepcionados Não entendendo Muito bem Por que? Ah, ah, esse clamor não foi atendido Algumas perguntas que surgem e digo eu por mim mesmo, né, também esse sentimento de frustração, mas sabemos também que muitos dos nossos irmãos, provavelmente um número de congregações menor, né, uh, clamou, pelo contrário, né, para que o outro candidato, ganhasse essas eleições, então a gente vê que nem todos Estavam focados na mesma direção Apesar de claramente haver uma maioria do mundo cristão Manifestando um desejo claro Por um dos candidatos E aí agora Passado esse Esse Sim. resultado, definido resultado Né? Uhum o que, que nós vamos fazer, né? E aí eu gostaria de começar relembrando aqui uma palavra do Antigo Testamento. Uh, não para a gente verificar que que ah, o que aconteceu no Antigo Testamento acontece também agora no Novo se repete. Não, a gente verificar os exemplos, né? alguns exemplos de Deus no Velho Testamento que podem nos ministrar agora como princípio tá? para a nossa caminhada desta era de salvação e de graça. Tá? E obviamente que os exemplos nem sempre se encaixam exatamente e nem é essa a intenção, mas como eu disse, podem nos ministrar Lições aqui importantes. Né? Em 2 Samuel, a passagem bastante conhecida que envolve Davi com bate Com bate né? Tem a questão do filho que foi gerado. E aqui então há uma grande diferença aqui. Porque nós estamos falando de um relacionamento entre Betseba seba e e, e, e Davi que era um relacionamento impróprio, né? porque bate era casada. E dali foi gerado um filho. Né? Mas a gente vê a partir do verso 16, de 2 Samuel 12. Né? Diz assim que buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra. Então a gente vê aqui que Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, como a Bíblia revela, ele sofreu por essa causa da restauração da saúde do filho gerado com Betseba. Ele jejuou, ele buscou, passou noite prostrado em terra. Isso nós podemos comparar aqui com essa caminhada desses últimos meses, né, em que boa parte do mundo cristão estava buscando, orando, louvando, jejuando por esta causa em favor deste candidato. E aí diz que, ao sétimo dia, morreu a criança. Isso está no verso 18. E aí no verso 19. Diz que Davi tomou conhecimento. Então de que a criança havia morrido. E aí no verso 20 diz. Então Davi se levantou da terra. Lavou-se. Ungiu-se. Mudou de vestes. Entrou na casa do Senhor. E adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. E no verso 22 está a resposta de Davi aos que questionaram esta postura do rei Davi. E aí então, aqui está a resposta de Davi no versículo 22. Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei. Porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Ou eu irei a ela, porém ela não voltará para mim? Então aqui nós temos uma ministração importante. Que vem através dessa sabedoria revelada, através da conduta de, de Davi. Ele enquanto era tempo, ele buscou e ele jejuou e ele orou e ele clamou pela causa que estava nas, no coração dele. Assim como esteve no nosso coração orar pela causa da manutenção do atual presidente através de uma reeleição. Esteve no coração um desejo legítimo, um desejo legítimo válido talvez até necessário Deus queria ouvir o nosso clamor assim como Davi estava fazendo um clamor legítimo pela vida do filho mas quando veio a notícia da morte Davi se levantou se lavou, foi comer e prosseguiu e creio que Deus abençoou muito Davi na caminhada que se seguiu, na vida dele, e o Senhor eu creio que quer agora, depois do nosso clamor, depois das iniciativas que foram tomadas em várias congregações, de todo o jejum, que agora está definida a eleição, e agora, eu creio, salvo, algum outro elemento que possa surgir, que o Senhor quer, que nós levantemos temos a nossa cabeça que nós nos motivemos para continuar a nossa caminhada com o Senhor. Veja que Davi aqui não se revoltou contra Deus. Pelo contrário. Por que que nós agora nos revoltaríamos contra Deus, mas alguém vai dizer assim, eu não consigo entender as razões, para que houvesse esse resultado nas eleições, mas os pensamentos de Deus, são mais altos que os nossos pensamentos, e a vontade de Deus, é uma vontade muito superior que a nossa vontade, talvez mais adiante a gente possa entender, não sei, se Deus vai permitir que a gente entenda. Mas a questão é que. Foi feito o que precisava ser feito. Foi estabelecida. Uma decisão. Um resultado. E agora. O Senhor quer. Que nós. Prossigamos. E prossigamos. Como Davi. Diz aqui. que Ele se lavou. Ele se ungiu, ele mudou de vestes, né? ele se renovou e prosseguiu. E entendeu que ele não poderia mudar aquela situação naquele momento. Como eu creio que nós não podemos mudar essa situação agora da eleição. Mas o que, que pode nos motivar, irmãos, a nós prosseguirmos? Nessa caminhada, tendo essa frustração do resultado das eleições. Bom, a primeira coisa, irmãos. Hebreus, capítulo 13, palavra bastante conhecida. Verso 6. Não. Verso 9, 8 Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre Essa é uma palavra importantíssima na nossa vida Inclusive irmãos, para que nós não idolatremos homens, figuras humanas Eu, como tenho 54 anos, até por uma coincidência venho de uma família que se envolveu sempre muito em política partidária. Eu já há alguns anos não tenho políticos de estimação, mas não por mérito ou por virtude, mas por frustrações. Porque todos são homens, todos são falhos, então é muito importante que nós saibamos diferenciar o nosso desejo que determinado candidato ganhe, porque o outro candidato tem uma mensagem que contraria vários conceitos nos quais nós acreditamos. mas continuam sendo homens, irmãos. E Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e é o mesmo para todos sempre, mas o que Ele é? O que Ele é? Nós temos várias passagens que estabelecem, que pontificam, que estatuem, que firmam, sem titubeio, que Jesus Cristo é o Senhor. É o Senhor dos senhores. Mas há uma palavra em específico do conhecimento de muitos de nós. Em Apocalipse, né, no livro das revelações, dado através do apóstolo João, no capítulo 19, no verso 6, 16, acerca de Jesus diz Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores Amém? Essa, essa declaração Essa definição, essa afirmação Precisa estar sedimentada no íntimo do nosso ser, nas nossas entranhas. Deus tem propósitos, muitas vezes por caminhos estranhos. Creio que muitos de nós já vivenciamos algumas dessas experiências de algo que inicialmente era mal transformar em algo bom por caminhos diferentes do que nós imaginamos eu não sei irmãos, não estou dizendo que isto vai acontecer talvez seja um desejo do meu coração mas Deus fez isso já fez isso, fez isso com José, no Egito, fez isso com muitos dos seus filhos, ao longo desses milênios, sem falar irmãos, que Deus está estabelecendo o seu reino, que não é deste mundo, mas que Ele está estabelecendo. Para ser. No mundo. Mas através de, da minha vida e da tua vida. É o reino que Ele está construindo dentro de cada um de nós. Para ser manifesto. Sobre a face da terra. Então. Nós que descobrimos nestes últimos anos e vejam que Deus trouxe isso através das mudanças destes últimos 4, 5 anos nós descobrimos que somos conservadores que temos voz Conservadores no sentido daqueles que conservam a verdade de Deus. Nós, que cremos que a palavra de Deus contém espírito e vida de Deus, natureza de Deus, nós agora precisamos também nos conformar e talvez digo eu, Deus queira produzir agora esta mansidão em nós esta humildade já que definido o resultado da eleição de nós realmente orarmos pelo novo governo, pelas novas autoridades para nós não amaldiçoarmos aqueles que votaram no candidato que não era o nosso candidato de nós não sermos aqueles que lançam dardos do maligno contra as autoridades, por mais muitas vezes que a frustração tenha força para trazer pensamentos muito ruins, mas o Senhor talvez queira, Dar oportunidade agora para todos aqueles que oraram, jejuaram, clamaram, para que continuem jejuando, clamando, orando, pela continuidade do nosso país, pelo que virá pela frente novamente aqui, meus irmãos. Davi, quando não teve atendido o seu clamor, o seu jejum, o seu louvor, ele não se frustrou com o Senhor Deus, ele não ficou de cara amarrada, ele seguiu adiante, buscando, Ser um servo do Deus Altíssimo, imperfeito, mas com essa busca. Então, aqueles que são honestos, continuem sendo honestos. Aqueles que têm temperança, humildade, continuem manifestando temperança, humildade. Aqueles que trabalham, continuam trabalhando. Aqueles que oram, continuem orando. Aqueles que abençoam, continuem abençoando. Não é momento de, por causa da frustração porque o nosso pedido não foi atendido de nós esmorecermos. Porque nós não podemos separar da palavra aquilo que nos convém. E aquilo que não nos convém, nós deixarmos fora do âmbito da nossa compreensão e da nossa inclinação. O Senhor diz para nós orarmos pelas autoridades, e nós vamos ter uma nova autoridade, e podemos já orar por ela, para que Deus vá abrindo os caminhos em favor do povo, em favor desta nação. Que o Senhor traga novidades para bem do povo. Que todo o espírito de miséria, todo o espírito de mentira, todo o espírito de preguiça, que tudo isso seja dissipado, hoje e para frente. Então, meus irmãos, é momento de nós sacudirmos a poeira. Né? Davi trocou as vestes, né? a nossa veste está está tá suja da, da nossa decepção da nossa frustração da nossa indignação da nossa não compreensão vamos agora nos voltar para permanecermos no nosso caminho porque isso é a maior manifestação irmãos que nós podemos dar nesse momento daquilo que a palavra do Senhor chama de amor muitos consideraram o adversário como inimigo e o Senhor diz abençoa o teu inimigo, ora pelo teu inimigo não, não creio que seja o caso de nós vermos como inimigo agora daqui para frente talvez nem antes vamos perseverar nesse caminho e veja os caminhos do Senhor muitas vezes são mistérios talvez o Senhor queira quebrar idolatrias no meio da igreja queira mostrar falsas profecias em várias congregações Talvez o Senhor queira trabalhar em cada um de nós, para que realmente seja um momento, em que nós vamos ter a oportunidade de viver esta palavra que nós lemos, que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele é a autoridade máxima sobre a minha vida e sobre a tua vida. Que o coração das autoridades está na mão de Deus, que é um desejo de Deus que nós oremos pelas autoridades, gostemos delas ou não. Que nós estejamos quebrantados para, este, para esta visão da parte de Deus. Talvez Deus queira produzir mais no Brasil, mais clamor. Mais unidade nas congregações cristãs pelas causas de Deus? Não sei irmão, falo eu. Mas se nós não temos condições de compreender naturalmente, vamos ver então espiritualmente o que Deus nos propõe daqui para frente. Então eu deixo essa palavra para os irmãos de... Esperança de entendimento sobre a, da autoridade, acerca da autoridade de Jesus sobre todas as coisas. E Ele é o nosso Rei. Sobre a precariedade das, da autoridade que está sobre as autoridades naturais. E sobre a necessidade de nós orarmos por todas essas autoridades, que a paz do Senhor Jesus, nos console, nos fortaleça, e nos anime, nessa caminhada, daqui para frente, porque o nosso alvo, é Cristo Jesus, amém.